Pessoal, estamos, eu e Madalena, chegando agora na entrada, saindo do asfalto, entrando na entrada do, do sítio, tanto do seu Deco como da Janaína. Nós vamos ali fazer uma entrega de algumas coisas que nós trouxemos para eles e queremos voltar logo porque a gente tem compromisso hoje por aqui. Mas é bom registrar essa entradinha que eu sei que vocês gostam. Choveu muito por aqui, viu? dá para vocês verem aí. na. Choveu bastante, bastante. O rio, tá rio bem, tá bem cheio, cheio, tá bonito. Dessa vez tá bonito, hein? Tem uns passarinhos ali. É. Tô não precisava de tudo isso, não. Nossa, tá pegou embaixo. Tanto é que passei devagar porque eu sabia que ele encostava. Uma égua ali parece que está prenha Eu vi lá, a barrigona dela está até baixa. Essa subida aqui que nós estamos passando agora. O seu Deca falou que, por conta dela não ser asfaltada. Muitas pessoas tomavam prejuízo aqui para cima na época de chuva, então dos motivos que asfaltaram aqui foi isso, e agora o pessoal consegue escoar, o, por assim dizer, o material que eles Acaba colhendo aqui, né? Só trator subir aí a igrejinha. E, e quando chove aqui o verde fica lindo, né? Olha que coisa mais linda que fica. Uhum. Muito bonito. Então agora é a época dos milhos, Magalhães. É, esse aí tá pequeno, né? Ah, mas é lá pra, colhendo. Pra dezembro, janeiro. É, estão colhendo pra cá. Dezembro, janeiro, aí já, já tem milho pra... Fazer pra, pra monha. Ó, pessoal, nós vamos ter o privilégio de pegar eles colhendo batata ali agora. Estamos chegando. Tem um caminhão parado ali embaixo. Eles estão colhendo e eu vou aproveitar e já vou registrar eles ali. Parar aqui atrás ou na frente? Não, eu vou desviar do caminhão. Vou parar aqui agora para gente gravar. Estou hoje nas terras do seu quando o pessoal está colhendo batatinha. Aqui nós temos dois colhedores. Eles têm que colher, colocando naqueles é, sacos ou fardos que seja ali, ó. Olha lá como eles têm que colher, tá vendo? Aí, imagina tarde como é que deve estar a coluna dessas pessoas, não é fácil, hein? E é um trabalho milindroso lidar com isso daqui. Eles têm que colher, que o trator passa, revolver a terra e eles pegam colhe e colocam nesse bag aqui, ó. Nesse bag. E ali vem vindo o trator com o bag cheio para colocar no caminhão Tá acertando lá direitinho pra encaixar o bag certinho Então pra turista Vou voltar pra cá eles pegando o pé, gente, ó Só tomando uma água. Trator indo buscar mais. Nós vamos agora fazer uma gravação mais, mais de... próxima das pessoas porque a gravação com o drone é muito bonita, porém ele não pega o áudio, né? Então agora eu vou subindo com a Madalena ali. Tudo bom? Olá. Tudo bem? Estão descansando? Não. Ali pessoal, tem dois descansando aí que o serviço é pesado, igual eu falei aquela hora. Ó. Eu tô falando aqui que o serviço é pesado. Que a, a costa na parte da tarde é toda moída, né? A coluna. Então ali tem duas aí trabalhando. hein? A Madalena ali. E ali já vou eu agora que eu vou pegar aqueles bagulho Aqui, gente, ó. Tá vendo? batatinha fresquíssima e agora o trator que vem jogar na terra ali ó pra tirar as batatinhas então eu vou ficar agora mais perto dele para vocês terem noção o ele vai passando vai tirando as batatinhas do chão desse jeito aqui ó, Madalena matando a sede, lembrando o tempo da roça, essa trabalhou muito na roça, agora não. pra imaginar como é que fica a coluna desse pessoal, né? Eu nunca trabalhei assim, porque na minha região nunca teve colheita desse tipo de batatinha. Só batata doce, mas não era assim também, era diferente. Era tirado na enxada, ou no enxadão, né? Você escolhe por bag, é? É por bag? Quer dizer cada vez que você enche um bag desse, tem que marcar que é fio. É, o bag podia ser menorzinho, né? É é, Lembra da O bag podia ser menorzinho, né? Esse é o bag que vai tem maior que esse. Tem maior que esse? mas também o valor é outro, né? Não vê muito. Ei, hey, Madalena, você quer, você quer aprender a colher batata? Que você nunca colheu batata. Batatinha não, vai ter... Batatinha, batata doce, eu sei. Bom, dessa vez quem não vai colher sou eu, né? E se eu for ajudar a colher ali, como é que faz? Depois pegar na cama para filmar. Eu tô falando que essa mulher é pau pra toda obra, tem gente que não acredita. Aí vem engraçadinho, Madalena. É, né? Não é fácil, né? É, é engraçadinho. Vê, Madalena. Oi. E o povo vai vir uma e vai falar assim: é isso fazendo gracinha ali, ó. Dizendo que tá não, colhendo. Não é gracinha, não. já colhi batata doce. Nunca colhi batatinha, mas é a mesma coisa, viu? O problema é a coluna, né, meu irmão? Não. Quando é de tarde, você fala assim: uma oh, massagem, pelo amor de Deus. Ó, a bota tá estourada lá que vê. Então, tadinha, ela estava tá falando, estava tá, com a coluna dela dolorida já. Eu tenho o Drake morto, ah. 90% eu tenho o Drake orientado, por tendão. Por conta do trabalho? Boi. Ah, no seu caso é boi, né? ó, ah, oh, oh, o pessoal dá uma aqui, ó Aí ele vai e ele vai, falou para mim assim, ó Eu tenho o joelho machucado, o direito, eu tenho o esquerdo. Eu falei, ah, por causa de colher batatinha Ele falou, não, boi. Aí já é diferente, né, ué? Aí sim, aí, eu, eu, acho, eu acho que vale até a pena por um lado, né? Ah, é só para ele não quis nem mais dar o rosto pra nós, ó. Quatro ursos. Ô, Diego, como é que você escolhe aí? É pra por dia? Por bag. Por bag, Ben. Ah, você já perguntou pra ele? Já. Porque cada um desses aqui é 30, ó. Eu, ah, eu tenho o um maxilar quebrado. Tudo que é da é. Mas depois vai ter que dar, hein? Ah? Vai ter que dar uma entrevista pra mim a respeito desse assunto aí, hein? Eu, eu quatro dentes que eu coloquei e quebrou também. Mas isso você, você usando, você, por amor, né? por você por sendo o peão né? de rodeio, no caso. Só que agora vem de tudo, larguei a mão de mexer. Eu tenho que fazer uma cirurgia do maxilar, é, 35 mil, eu não achei forte. Olha lá, pessoal, ele falou que o maxilar dele, que hoje a gente chama de mandíbula, é. tá deslocado? É quebrado. Quebrado mesmo? Ó, não comer uma pele, um churrasco, é que foi aí. Ah, meu Deus do céu, viu? É, pessoal, a, pessoa a brinca assim, mas não é fácil não. Olha ah, lá o meninão ali, ó. Aquele ali é o fiscal, ó. É o que marca, ó. É o caderninho na mão dele lá, ó. Ah, eu não levo também. Eu já falei que meu pai que.. Isso aqui já é corrida? Eu falei que meu pai dar são um pedacinho ali que Pessoal de boa lá de tarde. Enquanto o trator não passa lá, não tá obrigado a colher, porque não tem como colher, né? Olha, nem comecei a colher. Ué, Madanha, só isso? Já? Na gastura! Já? Tá com a terra na luna. É, o pessoal tá de luva. Eu não, ó! Tá, tá com as costas tão Eu imagino! E o tempo tá de chuva, gente, o pessoal tem que trabalhar rápido. Primeiro que eles ganham por bag, segundo, se chover, já tá uma lama, vai ficar mais ainda. Vai lá. Não é fácil, viu? Não é fácil. Deixa a Madalena fazer a força ali, ó. A Madalena vai erguer o bag ali, ó. Vai, Madalena. Tô vendo coisa mesmo, viu? Deixa eu anoniso. Tem até uma menininha trabalhando aí Olha lá o Anísio lá ó. Olha lá ela ali trabalhando ó. Que belezinha ó. Esforçadinha, tá vendo? Que bonitinho. Quantos anos você tem, moça bonita? Dez, Dez anos, gente tá ali na luta ó. Pagar, <risos> Ali tá o Anísio ó. Mãe, não foi E ali mesmo. tá o Isaí é, o Isaí, hein? É, é. Anísio tá ali também Tá bom, Anísio? Vai. Mais um Mais um dia a gente se encontra Olha a Isaí aqui. Olha lá Isaí, tá bom Isaías? Bem, graças a Deus, melhor agora, Isaia. A Janena falou pra nós que você tava na época de colheita. E foi, foi bom que deu tempo da gente pegar você escolhendo. É. O óleo É. Ô, Aniso, você não quer dar um bom dia aqui pra alguém especial? Ô, Madalena, você tá atrapalhando o Anísio aí, ó hein, Anísio? É, é Anísio? É, Anísio? Não quer dar um bom dia aqui pra alguém especial? Vai ficar vermelho? Vai ficar vermelho. <risos> Fa Só fala assim, ó Só fala assim, bom dia, especial bom dia. especial Olha ah lá, ele falou, ó oh, Coisa boa, viu, Anísio? Ela agora vai até tomar um café de alegria, ó Olha ah lá, pessoal, como eles são trabalhadores, ó E esse almoço bonita, aqui, gente Lá vai ela é, minha amiga. Devagarzinho, se Deus viu igual, será igual. Se Deus não viu, não é verdade? Tem mais dois lá no fundo. Olha lá. Não sei quem são, porque estou longe. Não conheço. Mexendo um bag também. Lógico. bem nojinho né? é, e, okay. e que coisa tem ela tem o um carinho de ajudar vocês isso é muito bonito não muito, muito bonito mesmo é de 8 horas. ela pega 10 enquanto vocês pegam um saco <risos> mas tá bom demais da conta tem nem que não pega nenhuma Porque né issaí que não ia arrancar, ela queria arrancar? É. Oh meu Deus do céu, ela chorou porque falaram que não ia arrancar de tanto que ela quer colher, gente. Deixa eu subir aqui agora. O trator tá vindo ali, eu quero pegar nessa leira para vocês verem como é que ele faz. Vou vir mais para cima então. tal. Então tá aqui o trator. Isso aqui é a leira que vocês estão vendo, ó. As leiras, ele vem leira por leira. Subir aqui para não pegar na máquina. Pra não. Olha lá. O rapaz vai cortando. O disco vai virando O disco tá virando, olha lá Cardan E vai arrancando as batatinhas do chão Jogando do lado E cada um tem um eito para colher É, então, Madalena Aí cada um tem que pegar no seu eito, olha lá Eles pegam aqui Menininha que você não Madalena, Madalena, é animada, ó. Então, disse que ontem ela quase chorou porque disseram que não ia colher batatinha. E ela gosta de trabalhar, isso é tão bonito. Meu Deus, que coisa boa. Já tá enchendo o beco, Madalena? Que beleza, hein? Vamos ficar por aqui mesmo, né? Ó, se você travar você, você me fala que eu vou destravar você, tá? Esse aqui já veio preparado, pessoal ó. Esse aqui é o matador de cobra. Esse aqui é o matador de cobras Cobra que valeu, já Você vai lá agora? Eu vou descer lá pra baixo Vai? Vou, vou só ver, rapaz vou Onde vai eles? os cachorros fiéis Vamos junto. Esse é o Dalmo, mais um dos filhos do senhor Deca. Anísio. Moço bonito, trabalhador, honesto. Como todos os irmãos, né? Menino trabalhador, gente, que pessoa esforçada. E cada filho do seu Deca é. eu admiro esses meninos, viu? Quantos anos que eles não fazem isso, meu Deus, não é fácil, hein? Sim. Oi, bem Oi. O que você falou? Eu papai, eu papai, eu papai, eu ah, sim, lógico. Aí alguém fala assim, é, vai para Minas Gerais, come do bom e do melhor, fica hospedado lá, depois trabalha um pouquinho pegando umas batatinhas para dizer que, que nenhum cara entrou e falou que eu tava carregando aquelas caixas de abóbora para fazer média. Oh meu Deus do céu, gente, como pode, né? Fazer média com os meus amigos que eu quero bem, que eu amo, de anos que eu já tenho amizade por eles, como fazer média? Os benefícios, a pessoa não vê o que a gente faz também, né? Mas tá bom. Sabe o que eu digo pra você, meu querido? Falta amor no seu coração, viu? E inveja é coisa do capeta, tá bom? Enquanto você falar o que não deve, eu digo pra você, peço a Deus que te abençoe muito, muito, muito. Vai lá agora, Adalmo? Posso ir lá junto? Você nem pega na batata, ele vai. Pega a prática, né, Mataninha? Passado. Você fica o dedo engrangado pra catar batata aí, ó. deixa com o dedo esperto aí, ó. É, não. Ó, mão é esperta, ó, não um rei É, não pode ser esperto nas teclas de celular não, viu? É, não, não é passando o dedinho não, aqui Se arrancaria é seca. é foi mais um. Você é magrinho, mas esperto. da família, você ou da cidade? Da família. Da família também? Olha ah lá gente, mais uma. E a coluna dói? Não dói nada, tá acostumado. Né? Você é jovem ainda, graças a Deus, por sua coluna ser boa, isso é muito bom. Quando o oito da pessoa cabe, isso fica de boa, né, Bem lá. Só lá embaixo, agora que tem mais um. Hã? Ah, se fosse direto, não aguentava não, hein. Pau fincado, sem levantar a coluna. À tarde, tem que buscar um guicho para... Descarangar o camarada, que nem diz o outro, né, Ben. aí, ó. E o movimento é um só, não tem outro movimento, não tem jeito. chegando o Dalmo o Dalmo já tá ali com a enxadinha dele ó o cachorrinho que bonito aqui ó ó morde não rapaz pra ficar cegado morde não não vem hein vem. quer não deixa eu ver isso aqui hum, sei não hein Deus tá mandando água devagarzinho mas tá vindo Olha, não dá um, que o Dalmo quer atirar na enxada. Nossa, mas que terra fofinha para andar, né, bem? É gostoso, mas aqui. Andar o dia inteiro no terra fofa cansa? Cansa é mesmo. Vou trabalhar sim, meu irmãozinho. Tô trabalhando aqui, ó. Não, Mas era assim que vocês tiravam antigamente? Era na enxada? Não tinha trator, né? Só que tem que saber, né? não acaba com as batatas, né? Não, não acaba. A batata que brinca, a enxada. Ah, é? É. Vem com bora, tomei marulho, isso é bom, aí. Mas ele. Nossa, se tá engrossando a chuva, velho. Tá engrossando a chuva, grosso. Olha a dinâmica, ó. Aí assim, a gente não é só batido. presta. caranho por isso. O pau velho tá não vira. A Vera tem que fazer então. Tem que fazer de enxada, Que bença, né? Não, tá dar. Ah, um sacado. Que maravilha, não? Que bênção do céu. Era é só na ladeira também, quando era é na ladeira, puxava no couro de boi, batata. Por esse aqui por por quando... trabalhou é muito, se apiar uma batata na cabeça, que é tempos antigos, costurar, e... carregar nas costas, e... carregar longe, não tinha o cabelo me pegava. É, vamos mesmo. Bom, é... agora eu vou ter que descer ali, dar então, um pouquinho. Tá negócio, chovendo já? já. Uhum. Mas também vamos descer embora, vamos almoçar.